Beleza, rapaziada, já estamos na área de laboratório Se inscreve aí, tio Ó, <risos> ó, oh, oh, armarinho 25, o oh, jogo Olha aí, mesinha Antes de cair pra mesinha Vamos ver se a gente acha mais peças de arma por aqui Normalmente eles deixam Peças de armas Perto das mesinhas profissionais De fazer armas Aham uhum. Peraí, aí ele tá esperando ali Ó Rapaz, ah. um monte de negócio aí Que o Carmen nem sabe o que é Mas ele não vai entrar ali Pode conter tretas Beleza, vamos voltar lá pra Mesinha profissionalizadora E simplesmente oh, Joe, Simplesmente fazer as armas Vai lá e vê. Ó. Oh. Tá bom, Beleza, já tem 102 jogo Oh, meu Deus. Rapaziada, precisamos de, de pegar o nível 4, hein, caberninha? Não abriu o primeiro cofre lá das antigas. Faz tempo. Tá fazendo falta aqui, hein? Ô, jogo. Olheu. Aí você zoa, hein? Ó, oh, tudo nível 4. Propagação da escopretinha vamos, vamos propagar isso. Beleza. Rapaziada, tem isso aqui, ó. Perfurador de rim. É o quê? Não cabe, 75. Capacidade de recarregador É baixo, nice, ó Velocidade de recarregar o arco bento Be Beleza, já fizemos algumas coisas Precisamos do nível 4, urgente É bom você nos dar agora, João. Será que pela janelinha aqui? Não Beleza, L Ó, tem uma porta aqui, hein Vai ter que usar faca? Uhul Vagalumes Calma aí, L Cura da humanidade aqui Calma, Alguém? Okay? Silêncio, até descobrimos o que está acontecendo Rapaziada, o cabinei já passou aqui, né? Ó, ó, ó, Olha aí o Cabinei deixa a sala da janta de fora Muito bem Sala da janta altamente com manual de instruções Moloflovison É o okay. Manual de monofloviso, volume 2 Raio aperfeiçoado de bombas incendiárias Rapaziada OLHA O nível 4 O oh, mesmo foi só o Caverninha pedir hein? Sorte que ele não saiu fora, ele ia perder outro nível 4 wow. Brinca com o game Beleza, agora o Caverninha tem um nível 4 e achou 50 peças de arma 52! Pra você viu o quão importante é achar essas portinhas sagradas aqui? Se o Caverninha passasse sem abrir essa bordinha aqui, Não ia ter como pegar o nível 4 E não tem como melhorar as arminhas nível 4 Que é nada mais que a escopreta Rapaziada, vamos voltar pra mesinha ali Vap Rapaziada, essa arminha aqui com o Meiro Caverninha altamente curtiu Já vai meter logo mais espaço pra ela De momento Foi o que a gente fez Ó Com isso já diretamente Na mente do Mano Joe Vamos voltar com a L. Ela tava fazendo bagunça ali. E saiu gritando. Aquela baguncinha. Invocando os vagalumes. Rapaziada, já deu muito item. É bom ficar esperto, ó. deixar duas balas no pente dessa daqui, que ela é profissional, ó. Mirinha e tudo mais. E tudo mais! Ué, o que você tá fuçando aí, L? Pelo amor de Deus, hein? Não faça bagunça. Se inscreve aí, tio. Ué. Para dessa aí, Joe. Nada útil. Não tem nada aqui, só esse monte de porcaria de médico. Não entendo. Parece que todo mundo fez as malas e saiu às pressas. Tá é louco? Talvez nem todos. Não se afaste. Rapaziada, é escopeta, hein? Carrega a escopetinha. Visão Spider. Vão, vão subir ali. Peraí, jogo. Tem como cair aqui? Não. Vamos subir já com a escopeta na mão. Ó. Local de alto. Alta distância. De longa distância. É propícia para essas armas. Com a mira. Rapaziada, tá muito silencioso a paradinha aqui. O caverninha não está curtindo nada. Não, nadinha. Ué, cadê você? Nossa senhora! Aí ele já saiu derrapando. <risos> é. É essa Para com essa porra aí, meu irmão! Rapaziada, tem altas salas aqui, Laboratório de ciências e tudo mais. Ó, tá cheio de tesoura. A tesoura e a faquinha. Ó, nunca é o bastante. Ah, mas você pegou. Quando tá cheio é que dá pra fazer mais. Vamos ficar esperto, hein? Oh! Rapaziada, que violência é essa aí, mano Joe? Não tô lembrado, não. Nossa senhora. Foi abrir a porta, tio? Nossa. Foi mais violento que um bicudo, hein? Esse mano Joe não cansa de surpreender o caverninha. Ó. Oh. Mais proteína. Rapaziada, tanto de proteína que esse cara já tomou que já era pra estar tá mais forte... Do que o Chuas Negras, hein? Ó é, oh. Olha aí Escondido <risos> Vamos nessa Bica a portinha <risos> Nossa, <risos> É, foi outro movimento isso aí, hein? Ó, oh, chocolatinho pra você, Bando Joe, Você mereceu Mais 10 proteínas Rapaziada, o Caverninha morar um mês nesse laboratório aqui, ele vira duchos negros, hein? É a verdade? Ó oh. Peças de arma Rapaziada, acho que foi o máximo de coleta Que fizemos em um só local Mas agora a gente abre essa porta Não tem corpos Isso é bom, não é? descobrirmos aonde eles foram Bom, local sem corpos Não interessa, tio, a escopreta tá na mão Ó, <risos> o oh, que que eu disse? Merda! E jogo Ó, ó Rapaziada A coveninha não tá curtindo isso? Vou passar no, no tunelzinho do amor aqui Com a escopeta na mão o Ela tá sentada... Olha as perninhas da L, de boa balançando ali no meio da treta, tio. por isso que eu curto a Ellie, tio. a Ellie tá ligada. Ó, oh, ó, oh, ó, oh. importante, raio-x, raio-x de crescimentos fúngicos nos cérebros de pacientes, rapaziada, sintomas de estar virando um instalador credenciado da Microsoft. Eita! Olha, eu já, já achei que era um urango tango mágico. É o é, que. É isso. É. É, também não tem vagalumes. Pois é. Bom, talvez naquela pesquisa todos eles se transformaram em macacos. Pode ser ele. Vai procurando, vamos achar algo. Olha, o cavernil já virou tudo aqui. O que como estar para de quê? Pois é, sai daqui no nome da lá, parada? Agora, a grande pergunta é o que fazemos com vocês. Dizem que o lote contaminado precisa ser eliminado. Sabe o que eu acho? Que se dane. Quem fez um sacrifício maior que vocês, né? Se alguém merece ser livre, são vocês. É? Aí, yeah, calma! Olha os macacos bicana, hein? rapaz <risos> rapaziada, marcou com o macaco tio? Oh, temos um... Rapaziada, o que que acontece? O som do rádio sai no controle bento Ô Sony, Vamos parar com isso hein Deixamos com os macacos é, ele não disse para onde eles foram Eu sei, vamos continuar procurando Rapaziada, ah, ele pode ser mordido hein Mas se o Joe for mordido, é game over total Ó, Sadie Pearl Holocaust É o quê? Ó, tá rolando uma caixinha aqui, ó Podia ser um item aqui, mas o, o Mano Joe não está interessado nele É uma caixinha de chicletes, hein Ó, oh, tem altas. altas Beleza, Joe Sem mais demoras Rapaz, tava tá, nessa caixinha em todo lo local, hein Ó, oh, abre Ó, oh, aqui está bloqueado Sintomas de estar encaverizado é. Mais, mais uh, rádiozinho